Pessoal, vai chover hoje. Meu Deus, como se Pra vocês não tá chovendo, né? Aqui tá. Vai começar a chover, não sei o que vai acontecer. Decidi gravar. Ó, oh. que? Pera, deixa eu focar na minha mão aqui. Não, chove, Tem uma sujeira. Ai, um raio? Não, não sei se filmou. É um raio bem ali na frente. Manda é aqui a casa, aqui, se inscreve no canal, Tá, ó, ó aqui tá então, um quadro Uma árvore bonita Bom, Aqui tá muito escuro Gente, se acabar a energia a gente vai enganar Só que eu não quero que acabe a energia Verdade Onde acaba a energia? Eu não enfio Tá, então vou, vou vir mostrar, ó Os meus copos Tá o meu quarto, ó, que legal Mudou tudo aqui ó, Aqui, Ele aqui Ainda é que improvisado ainda não, não, não repara muito aqui Tirar esses panos daqui Tá, não, não se importa muito aqui, tá? Mas aqui, ó, a câmera vai ficar lida A próxima vez que a gente gravar, tá? Ó, aqui Tô mostrando todas as janelas da minha casa Que medo Aqui, ó, aqui não tem muito o que ver Ó, oh, o sol, ele faz essa trajetória aqui na minha casa, oh. E ele tem um prédio que tá sendo construído desde agosto. Você... Meus pais chegaram, não Ai, olha o vento! Olha o vento! susto. Ó árvore. Meu, oh, que medo! Aí não sabe... Ah, como nós estamos? E se lá tiver... Lá? Árvore? Que legal. Hum. Medo? Eu não tô com medo ainda. O jogo começou... <risos> Meu, mas olha ali. A luz do pós já tá acesa e são... Ó, só pra você saber pra ficar registrado. A cabeça do que? Ó, essas são as horas. 4 h 47. Vamos ver. 40 e... É. 4... 5, 6, 7. Ó, meus pais chegaram. Ó, tá dando uns barulhos. É, agora eu comecei a ficar com medo. Eu não sei se o que tá bem sendo bem gravado, agora eu consigo ver. É. Tá. Olha aqui. Ó, deu um escadão, a faz. gente já pegou a sacola de compra. compra. Ou se eu tivesse falado, né, que a gente pegou sacola de compra, pra pegar a sacola de compra, né? porque meus pais fizeram compra. E é só isso, a gente volta depois. Deu um, ra um raio. Tá dando uns clarão já, dando uns trovadão. Eu desliguei a tá vendo aí, né? Olha ali, pausando, tá claro. Será que essa chuva vai ser passageira? Porque eu tô pegando todos os raios que estão vindo. Oh, eu nem sei se eu consegui filmar o um Tá dando muito barulho. Se eu começar a gravar sem fé, o áudio seria de eu... <risos> <risos> Tá Tazu, <zoando>. né? <risos> Ali. Olha um o Tá tudo bom aqui, ó. Só tá tendo um pingo aí, mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Tá. Que estou eu com o cabelo balançado, ó. Aumenta essa luz. Oh, que legal. Oi. Ok, o Kelvin aqui. Ó, você lembra daqui, ó? Eita, eu molhei meu pé. Ai, meu Deus. Tá. Aqui, ó. Tá ali, tá tudo molhado. E é isso Comecei a gravar, terminando né ah, Tá, se inscreva no canal Deixa o um like se você gostou do vídeo Se não gostou deixa o um like também E aqui está aparecendo vídeos ou uma bola para você se inscrever no canal Um vídeo para você assistir, recomendado pelo Youtube A playlist do vlog E a playlist que você vai escolher ah, Uau um carcim, é que eu aí estava o aqui é só isso, tchau, tchau, se inscreve no canal do Joaquim, Nem novo volta né, é, é, volta, né, dez,